Olá amigo internauta, estes são os destaques do dia que poderão ser acompanhados na edição desta terça-feira do Jornal Impresso. A Prefeitura de Suzano, por meio da campanha Baby Me Leva, já garantiu um lar para 413 pets entre cães e gatos. O número representa uma adoção responsável a cada 33 horas ao longo dos 19 meses do projeto. Mais três casos da varíola dos macacos foram registrados no Alto Tietê nesta segunda-feira. Suzano e Mogi das Cruzes confirmaram novos casos da doença. No total, a região chegou a oito casos. A geração de empregos, um dos indicadores que compõem o índice da economia, apresentou resultado positivo no primeiro semestre deste ano para a indústria do alto Tietê. No período, a região registrou um saldo de 1.209 empregos. Saiba tudo sobre os preparativos do Corinthians para o jogo contra o Flamengo pela Copa Libertadores da América. Siga o DS pelo portal e pelas redes sociais. Até o próximo vídeo.